Ai, ai, meu Deus! <risos> Oi, gente, Deus. tudo bom? bom? Hoje, hoje, hoje, é, so, é. hoje gente, somos as caróis com então, capita calcinha, né, amiga? <risos> <risos> Oi. Oi. Oi. Oi. Oi! Faz um, um tour, faz um tour. Hoje, gente, então, estamos aqui no Marretão Antigo. Tá e hoje, a gente vai distrair o Marretão mostrando a Capitacocinha. Recomendo é. não pensar em besteira, que a gente tá é. falando é. com irônia. Não leve isso a sério, tá? É, A gente é irônico, tá, a gente? A gente é irônico. E hoje, gente, estou aqui já. junto com a minha BFF. Oi, gente. Mas enchi. Gente, <risos> os créditos não vão para ninguém. Eu tive a ideia. E quem inspirou é. a fazer esse vídeo foi o Game VIP. Comigo, comigo, comigo. Ela me pegou, ele me pegou. Ele me salvou Pabiça. Tá ok, oh, camper. Gente, vocês votaram que eu tra é, que eu trazesse esse vídeo, mas ok, né? Ah! Ah! Cyclops. Vamos mostrar uma marretão com as nossas capetas e calcinhas. Bico Vamos do jovem na minha cara! calcinha! Vai, olha aí, olha aí, ó, ó, ó. Olha mano, eu vou me esconder. Me salva, Best! Como? Vai, vai, vai, me vai, pente. vai! Eu não acredito. É, venceu é. a trabalho Ah, gente, que palhaçada olha que marretão humilde! É ele deixou o a PC. Que é? Ele quer fazer time comigo. Cadê é você? Tô indo te salvar, Bizarro. Eu sabe, vou, sabe. vou ah, morrer. Ah, sim! Te pegou. É. Meu Deus, gente. Ah, ele gente. quer que eu salva tudo. Ai, salva, salva. Eu tô com pouca vida, amigo. Meu Deus. Vamos mostrar ele nas capitães. Sim. Nato Vai me vai mim vai, ah! corre, corre. Vamos lacrar. Rafi! Ninguém mexe com o meu BFF. Eu vou te salvar. Amiga. Yay! Yeah. Yeah. Gente, <risos> <risos> eu tô me ajudando aqui socorro. Gente, eu tô morrendo de risco, eu sei. Né? Oh, ele... Oh, ah, ele correu. Ah, vai lá, vai lá. Vai lá. Capotecacinha. <risos> Como que ele me pegou? Capotecacinha. Me salva, me salva. Eu tô atrás de tudo. Eu vou pegar o seu nome também. Eu tô girando. Ai, ai, ai. Mano, mentira não, que, é que, que, ele que ele vai vencer. É Camperango. Ai, que nóis. A gente falou ai, junto. Não. Aqui tudo. Muito, Romano. É que lindo, gente. Tchau, Vera, Vera. Lacrei. Super lacrei. Gente, deu um jibre aqui. Meu Deus, dei um broke nele. Mano, Mano, ele teleportou, isso sim. Tô... Perdi, amigo, você acredita? É. Mas tá, a gente, Mas tá, vamos a próxima pra... partida. Ah, <risos> gente, olha quem é. Sim, gente, sou eu. Desculpa. desculpa. A mulher Vai tá morrendo? Tá... É, ó. eu vi você, eu vi você, eu vi você. Cadê? Cadê tudo? Gente, pra Acabirou, quem não sabe, eu sou o BF. Oi, meu Oi, amiga. Amiga. amiga. Tá, aí. Sai, sai! Meu Deus! Amiguinho! Hum. Eu vou me, vou me vingar dele, vou camperar na cara dele. Porque ele ficou camperando nós, então eu vou camperar na cara dele. Nossa! Amiga? C, Lili… Lilice Maria Ponte, 7. Me salve agora. Eu peguei ela. Eu, eu ela. não acredito. Acredite. Acredite. Eu não acredito que essa aqui vai ganhar. Não. <risos> um <salve> maravilhoso. <risos> não. Ai, gente, que ódio Perdi. Não se preocupa que vai ter, vai ter a vingança preocupa. Ai, GG, gente, Ai, que tudo. Mas, mas é isso, mas gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. E clique no sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo. Compartilha ali com seus amigos e passa lá no canal do Meu Best Friend, que é o link que vai estar na descrição. E entra no meu grupo, no meu grupo do Roblox que é o link que que que que vai estar na descrição. <risos> E me segue no TikTok e no Instagram, que os links vão estar na descrição. Se quiser me adicionar no Discord, meu link e minha tag, vai estar aí na descrição. E se vocês quiserem também é, me seguir no Roblox, o link do meu perfil vai estar aí na descrição. Entre no meu grupo, no Discord também, que o link vai estar na descrição. E é isso, gente. Capita -cocinha. Tchau, gente! Capita <risos>